E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou enfrentando o Zeku e também dá um sim. Confira o vídeo que está muito emocionante até o final. Bora pro vídeo e é isso aí no Pix da Game Novo que está na descrição. Yes! Round 1 Mestre do gai. Esse tem dupla personalidade. Vou pra cima. Eita. Já, já, já se mostrou, né? Toma o pilão! Você vai ver. Pesada nele. Eita! preciso ficar tempo. Ah, eu sabia quem tem a farofa! Toma o meu LED! com VT ativo, porém, bem utilizado. Agora. Vamos pra cima com calma. Ah, agora veio o novinho. Uma lariate. Pula aí pra você ver. Ah, cara. Não solta o seu VT, não. Vai ficar batendo. Esperança! Agarrando o urso salvador. Round two. Gente, não adianta mudar não, pro novinho que você vai apanhar, cara. Eita! Eita! Fica lá, vai minha vez de bater. Toma meu golpe! What? Shift do baralho Toma, meu pilão Ah, cara Eita, agora é minha vez, né? Coloca a sua mão aí pra você ver Só mais um golpe ou oh, Que isso? O ele tá querendo soltar especial Ou tá dando um Te bag em mim Alguma coisa Vai, caramba eu tô ganhando. Não vou pra cima, não. Vou esperar a oportunidade. Wife Yes! You win! Round one. Fight! Ainda então não acabou! Eita! Pra lá. Minha vez já tá. Não vai ficar assim não. Eu preciso fazer alguma coisa. Point. Faça alguma coisa, moto Calma lá. Tá dando dash Fica pra lá. Para, filho. Parou, parou, parou, parou. Pilão! Agora você vai ver. Chega nesse V-Shift. Eita! muito cuidado. Toma, Croscout! Que pena, você errou. E pena! Pilo... Eita! Eu errei, gente! A chave pular! Puts, ele tá com o BT dele ativado! Preciso fazer alguma coisa. Do meu tem um restinho pra usar! Maravilha! Yes! Ainda bem que eu usei. Obrigado, obrigada! Obrigada! Agora atenção, gente. I've got balls of steel. Puxa vida. Vou ficar tentando essa farofa dele. Toma todo o meu poder! Você achei e eu tenho que utilizar. Pra acabar logo essa luta! Só mais um golpe! Morre, morre, morre! Eita, só o risco. Muito cuidado. Era de se imaginar. Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Amigo, amigo, vai pular de novo. Yeah! You win. Round one. Fight. A sorte estava muito boa. Gente, esse sim É um boneco que zoneia Tô lascada, eu acho que eu vou perder Ai, ai, ai, odeio dar o um sim Pra cima Meu, ele tem tudo tem Tudo pra me matar Chega, é magia É agarrão, é tudo essa mão comprida Pé comprido É muito bom Woods, meu Round two. Coitada de mim Eu preciso fazer alguma coisa é difícil Enfrentar tá não. Sim. Vou pra cima Ele foge é Uma pesada Cabeçada, olha aí pra cima, fica aí, Woods. E ainda me deixa aqui no inferno com essa magia. Chega de de fogo, pilão aéreo. Gente, tem que ir pra cima com muito cuidado. A unha ainda sai de perto. Licada. Mais um golpe, vai mão salvadora. Final, só. Não tá fácil de enfrentar esse Dalcinho. Eita, o que vocês me dizem, gente? De um jogo assim, olha como que tá complicado. Eu odeio Dalcinho, de verdade. É um personagem bom, mas pra mim, enfrentar com o Zangief, complicado Toma! Eita! Vem que vem! FILA! Ah, eu errei! Não pode errar, gente! Pra cima! Toma, antes que foge! Tá pesada na cara. Eu tava perdendo as oportunidades. Round one. É o desespero. Lá vem ele com esse pé comprido. Oh my god. Toma. Vou só magia pra você ver. Gente. continuar assim. Tô por mim. Calma. Ah, cara. Você vai ver Aqui, a, a vai paciência Eu Vou achar uma oportunidade pra puni-lo, gente Tá complicado Ah Louco, é você Não é coisa boa, não Cima, com muito cuidado é, preciso virar esse jogo gente Magia. e pilão para salvar minha vida morre aí ai porra. gente que tensão cara. ah cara assim não É mão, é pé, é tudo. Preciso ganhar. Ah! Você um golpe que seja! Ah, cara Toma meu VT, aqui tá cheio! Dá isso é especial! E pra cima! Agarrou dude! Agora você vai ver, pilão! Não vai fugir, não, cara! E pra cima! Perto, né? Gente, ainda há esperança. Oh. Ai que raiva quando isso acontece. You lose, round Luz, agora eu preciso White. vencer. Vai? Vou atrás para você ver. Agarrando o urso Gente, tá tenso Para pra cima Eita Fica aí, cara Vou Mais um golpe Vou Ficar aqui com a minha mão ah, Olha Quer apelar, vai Esse o sim é demais Pra cima! Toma! Eita! Olha, ainda mais, mais fogo! Chega com essa magia, né, Não, sim Se eu te pegar, meu, você tá ferrado na sua vida. Não contavam minhas, Vai soltar essa magia! A casa da sua mãe! Não foi fácil, gente. O cara jogou demais. You win. gostado se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e amigas comentem fica à vontade então até o próximo vídeo tchau!